Depois eu fiquei grande e voltei mexer com o velho e vendia para ele de novo. Trabalhei com ele muito tempo. Trabalhei com ele uns 15 anos. Isso. Agora eu trabalho com o filho dele, Fabrício. Eu compro e vendo filho dele também. Que coisa impressionante a, a escola que ele fez. É, ele, ele ensinou muita gente, né? Muita gente, é, como é que fala? Deve a... exemplo a ele, porque ele que começou com isso, né? É. Então, assim... Como é né, que fala? Eu mesmo não tinha nem noção de, de, de ferro velho quando eu fiquei maior. Que eu comprei caminhão e ele quem me ensinou foi ele. Sempre apoiou nós, arrumava balança, arrumava dinheiro. O caminhão quebrava e comprava peça. no nome dele para nós. Mas é isso aí. Isso é muito bom. bom Falou, obrigado. Como que é seu nome, meu? Oh, a paz de Deus, pastor. A paz. Eu sou da congregação de São Da congregação. Brasil. O Romilso deixou um. Vai deixar a saudade. Saudade, né? 27 anos convivendo com eles. Pessoa boa. Muito. Mas Deus sabe todas as coisas, né, pastor? É, sabe. e Deus... Olha por mim lá, pastor. tá? Deus abençoe a senhora. Que Deus abençoe o senhor. Como é o nome da senhora? Eu chamo Nora, não tem como o pastor é. errar. É Bom, Nora. Nora. Nora Neiva. Nora Neiva. Você é natural de um onde? Eu sou do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. E quantos anos você está em frente? Cara? Eu vim para cá em 77, eu estou com 61, 40... quase 50 anos, né? É, em 77 eu casei com a Franca. E aí, o pastor ah. é de onde? Eu sou mineiro, ah. Larginha. Ah, tá. E é. minha... como que é o nome do pastor? Ronaldo. Ah, pastor Ronaldo. É. Eu falei pra minha menina e ela falou, não, é o pastor Ronaldo. mas eu falei, é, é porque eu queria falar o nome dele. É. Pastor, Deus, Deus abençoe, abençoa, Deus abençoe. Ora por mim é. lá, com a mão amiga do Senhor. Isso, senhor, senhor tá Deus abençoe. Amém. Amém. O Senhor está gravando. É? O Senhor está gravando. É. Você é neta, não é? Não. não. Eu sou amiga do neto dele. Neto. Como que chama o neto? Está ah, bem rico. Está bem Aquele ali? Uhum. É. Fala, deixa uma mensagem aqui para o pessoal. Eu falei, tá Deixa falar. é pra você vir deixar uma mensagem aqui. Deixou a mensagem aqui, eu já gravei, você já gravou, né? Já, já gravei muito. foi uma pessoa é. muito boa, né? Ajudou e bastante foi, gente. Foi, uma pessoa muito boa, ajudou bastante gente. Na época que o aeroporto, que eu lembro, o aeroporto estava em falta d'água, fazia fila. A fila dava volta no quarteirão para pegar a água da mina lá, que ele falou que ia ajudar a população. Ele ajudou bastante gente já. É. Eu fui, foi um guerreiro bem estruturizado. Eu foi um guerreiro forte. Ele deixou bisneto, né? Deixou um bisneto. Qual que chama? Ó, é Ágata, é Heitor. E outros outros eu não sei. E, e o nome dos netos, que são os seus companheiros aí da na... Só eu, a Giovana, minha prima, filho Fabiano e o Giovane, que é irmão dela, que é filho é. Fabiano também. Um Três netos. São é. só nós três netos. Dos, e tem a neta do Fabrício, a Isabela. A Isabela. Acho que é a Isabela e a Isabela. É. Aí. Mas que coisa, né? Deixou um, um rastro bonito, né? Deixou. Exemplo de trabalho. Deixou um rastro né? bonito, trabalhador, honesto. E, e a sua avó? Que companheira, né? Banheira firme e forte, tá? Nas horas boas, na hora ruim. Ela estava lá. Foi muito, foi muito importante. Vai é um né? é, ficar marcado na memória de muitos, né? Ele ajudou muita gente. E para Franca hoje foi um dia muito triste. Muito triste, né? Porque triste mesmo. nunca teve um Desfile de caminhões de sucata? Não, não. nunca fez. Primeira, primeira vez que a gente faz assim como Sob. juntar todo mundo sucateiro e vamos, vamos é pra a rua meter é. a buzina na, a mão na buzina. Não, primeira vez. É. Eu cheguei até arrepiar, eu vim no caminhão do meu tio. Eu ia 20 de carro, eu falei, não, eu preciso ir no caminhão. O caminhão é que marca, né? O caminhão é uma máquina. A eu a que marca. sou fanático, eu que sou de sangue ali dentro, ali, dirigia. É. A um caminhãozinho pequeno, eu achava que eu estava dirigindo uma nave espacial, eu achava que eu tava dirigindo uma nave espacial. É. Uma nave espacial. Deus abençoe, irmã. Ótimo. Ótimo. Deixa eu chegar lá, que eu tenho... Falou. Eu quero ver se eu converso. O senhor tem mais? o livro dele ainda? Hein? Ou já ou já, tá, já tá feito o um livro? Não, não tem. Eu só tenho os vídeos, né? Você só tem os vídeos, só... Nelsinho. é. Ô, Nelsinho, ó. Deus eu abençoe, vou, viu? Como que é o canal do senhor? É, Ronaldo, Memórias e Vidas. Memórias e Vidas? É. Eu Co só se assim colocar o nome do senhor, vou ah, lá. Uh -huh. no YouTube. Eu vou colocar o nome dele lá e. É, se chama. já. Já dei muita. Me, der, é. me, me puxa aqui, o chão. Com Deus mesmo. Ah. Tá. Um abraço. Meu tá. filho. Deus tá. abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Foi muito bom. Foi. Né? na da sua esposa. Vai lá, passa lá o dia, se eu puder. Eu Mora bom. ali no Progresso, ali perto da Vila Marta, ali de frente. Sim. Vai lá, falou. liga pro meu pai, meu pai tá em lá toda segunda-feira, sete e meia da noite, tem uma reunião lá. Ah, sim. Então, às falei. vezes é um pastor, às vezes é uma missionária, às vezes é um, é um presbítero, mas sempre tem sete e meia, um pessoal lá. Certo, falou. Ô, pai, ô, como que é o seu nome? Fica aqui, fica aqui mais perto. Como que é o seu nome, olhando pra cá? Meu nome é Donizete, eu digo Donizete. Você conhece o Comil há tá quanto tempo. Comecei a trabalhar com o Romildo em 2012. O Romildo foi um... Dizia se assim, um pai para mim. Eu saí de uma fábrica e eu dizia que estava ganhando um salário de fábrica. Eu moro bem próximo do Ferro Velho. Aí eu fiquei sabendo que tá estava precisando de alguém para ele trabalhar. Daí eu pedi uma um oportunidade para ele. Me deu uma oportunidade. Na quinta-feira, agora está dando esse fim. De conta na firma não estava tá trabalhando para trabalhar com o Romildo. Estou lá trabalhando com ele com quatro meses, e me deu a oportunidade de tirar a minha categoria D, que a ah, A eu já tinha. Você tira a sua categoria D e você para trabalhar de caminhão. Pessoal, meu, eu tem um dinheiro agora. Então vai lá que eu vou pagar para você, na outra Escola Brasileira. Você tá é. pagou mim. E me deu a metade da deu minha. Muito a minha bom. Deus abençoe, viu? Como que é o seu nome eu, de novo? Euripus Donizete. Euripus Donizete. É. Euripus. Você começou a trabalhar com ele, você tinha quantos anos, acho? já estava comecei a trabalhar é. com ele? É. eu comecei a trabalhar, com estava com 21, 22 anos, 22. quando eu comecei a trabalhar com ele. É isso aí, é uma história bonita. É uma história. Ele ajudou muita gente. Muito... Ajudou muita gente né? Muitas pessoas que eu dizia assim, é. que não... Eu não tinha uma forma como outro se ouvir ajudar. Assim, eu falei naquela palavra, muita gente comeu pão lá por causa do que ele catou e vendeu lá para o Romildo, né? Pagou água e luz lá. É o é um pouco ajuntado, levando a pessoa, ia dando valor e dando valor. É isso aí. Então, vamos lá. Ó, Deus, Deus abençoe viu? Romildo. Romildo foi especial, né? Foi ótimo, pessoa. Vai fazer muita falta em nossas vidas. Muita falta. Deus Senhor, abençoe. Vou ter que chegar lá. Viu? Um um o Amorino vai cuidar da nossa assessoria, tá? Pode ficar Com tranquilo. Deus, obrigado, meu irmão. É. Obrigado do apoio, viu? É. Obrigado. é ver aqui? É. Vocês vieram passear aqui hoje? É. visitar ela. O mãe. Eu estou aqui do Romildo. Romildo. Ferro Velho. Ó, Romildo.